É, literatura, linguagem, as coisas do dia, não dá caráter a ninguém, não transforma o caráter de ninguém. Existem poetas maravilhosos mal caráter de você Sim. não aguentar conversar com o cara. Sim. Cinco... É porque tem essa coisa também da, a poesia tem que ser o cara legal, o cara do, não. do amor. Né? Tem muito poeta que ama muito, odeia muito. Eu não sei inclusive. se você já comeu Fuagrar. Não. Nem eu. Eu sei que é bom porque dizem que é bom. É o, é o fígado do, do, do ganso. Ah. Então, é, pô, é gostoso, mas eu não quero conhecer o ganso. Não me interessa, né? Então é, é, é assim que dá. vou conversar com o ganso, pô, do vem desse ganso, cara. É. Né? Então é, é, é muito complexo. O poeta é uma coisa, a poesia é, é outra. Fique na poesia. Fique na poesia, né? E isso cabe para tudo, velho. É muito bonito você ver aí muitos religiosos, todas as religiões o cara é uma coisa mas quando ele se recolhe ele é um poço de, de, de... mas tem uns bons tem uns meninos bom tem uns tem, poetas bons também tem tem um pessoal bom você a é gente boa para caramba pessoalmente convivo com você gosto de você Vanice a é gente é. boa sabe tem o Marcelino a é gente boa mas não foi a poesia que moldou o nosso cara não não foi vocês já eram assim já apesar de serem feios não foi né <risos> Apesar de nós termos feios, eu vou pôr no coletivo porque fica não, mais você, justo. Você é mais. Né? Sou mais feio. Não, você é mais. O seu Raimundo. Fez Deu uma um caprichada? Bom Será que o seu não Raimundo caprichou? É. Não, não, eu só tenho uma cara que eu gosto. Quando eu tô nos lugares assim, às vezes eu tô num farol, alguma coisa, já aconteceu do cara ir vender uma água e tal. Eu falei, oh, não, eu vou querer, amigo, o cara. Porra, velho, você tem uma cara de escritor da porra. É, é. Então, pelo menos a cara eu tenho certa. É, eu não sei se escritor é feio ou não, mas a cara, pelo menos, está tá, equiparada, assim. Olá, pessoal. Se você gostou desse conteúdo, se inscreve na rumble.com Lá você vai ter acesso à entrevista inteira do Ferrez em Construção. Beleza? rumble.com